Pessoal, você sabe o que é Ler Dorte? É isso que nós vamos ver agora no programa Minutos Qualivida. Para a gente saber um pouco mais sobre Ler Dorte, nós convidamos a doutora Camila Bressani, que é médica do trabalho. Obrigado, Camila, trabalha lá no Hospital do Servidor do Estado, né, no programa Prevenir. Sim. Doutora Camila, o que é LER-DORT? Bom, Milton, é, LER-DORT é uma denominação, se a gente for pensar na sigla, a, é a lesão por esforços repetitivos. E DORT significa doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Atualmente, DORT é o termo que é mais utilizado. Né? O termo LER foi o que surgiu... Né, desde a década de 50, quando começou a se falar sobre esse tipo de lesão. E atualmente usa-se mais o termo DORT. São patologias, afecções que acometem é, a parte muscular principalmente ah. né, do corpo. Então, pode pegar músculos, vasos, nervos, tendões e pode acometer várias regiões do corpo. E sempre está então, relacionada com o trabalho, é isso? É, a DORT é uma, é uma denominação que relaciona ao trabalho, então você tem as patologias osteomusculares, mas você tem aquelas que estão associadas ao trabalho, né? então podendo acometer região cervical, pescoço, ombro, membros superiores principalmente, Região lombar e membros inferiores. Mas o que a gente vê na, na clínica diária que o principal são os membros superiores que são os mais acometidos. E como que a pessoa sabe que ela está com com Lerdorte? Como, como que se faz o diagnóstico? Bom, a Lerdorte, o sintoma principal é dor. E decorrente dessa dor, você pode começar a ter limitação funcional então, uma diminuição de força ou uma diminuição até da, da amplitude, né? Assim, do quanto que você consegue movimentar mas principalmente por conta de dor. Mas então, e quando, tem um tempo assim que ela começa a sentir dor? Ou, não, é, por exemplo, depois de seis meses que eu estou com dor ou não? Ela, como que se faz esse tempo? É, na sabe? verdade, assim, é a Lerdote, em geral, ela tem um curso mais crônico, né? Então, assim, não é uma, uma dor que aparece de uma hora Não é um outra. evento agudo que a pessoa cai e fica doendo, é né? uma coisa que vai aparecendo é, com o tempo, né? Normalmente não está associada a um trauma, é uma sintomatologia que vai indo aí de meses, que vai incomodando e normalmente a pessoa percebe que está associada ao trabalho, melhora nos fins de semana, né? Então quando a pessoa está em repouso das atividades que ela realiza... No final do dia realiza, também deve piorar, né? Porque sim, a pessoa fica... com certeza. É isso. E, e assim, sempre também observar, porque às vezes os movimentos que a gente realiza no trabalho e o tipo de atividade, é, podem ser assim, semelhantes ao que a gente faz em alguns momentos de lazer. Então, por exemplo, o uso de computador. Hoje em dia, o uso de computador está tá muito associado a momentos também de lazer recreativo, é, né? Fica trabalhando no computador, vai para casa, fica no computador para se divertir. Sim, exatamente. Né? Então assim, mas normalmente no, no, durante o turno de trabalho há uma piora, como você comentou, e no fim de semana percebe-se que há uma, uma melhora dessa sintomatologia. O que é o momento de procurar uma ajuda médica, por exemplo? Você tem que observar a frequência em que, a, em que né, esses sintomas estão aparecendo, né, quando eles não, não melhoram mesmo após né, o período de repouso do trabalho. Então assim, trabalhou a semana inteira, o fim de semana, mas não melhorou, não voltou ao 100%, continua aquela dor incomodando é sempre importante você procurar um especialista. Mas uma coisa importante, Milton, é que o diagnóstico da patologia relacionada ao trabalho é fundamental que haja uma análise da, do posto de trabalho e da atividade que a pessoa desempenha. O que acontece? Porque, pela postura, pelo, pelo tipo de trabalho, é isso? Milton? São vários fatores. Então, a postura inadequada, o tipo de trabalho, é, o mobiliário também tem, tem muita influência. Né? Se você estiver trabalhando com mobiliário inadequado, com alturas inadequadas, quinas-vivas que podem causar compressão aqui de regiões como punho ou cotovelo. Inclusive, a organização do trabalho influi bastante no aparecimento da Lerdorch. O estresse influencia também? Com certeza. O estresse, é, o alto ritmo de trabalho, mesmo que o termo né, Ler, que se diz esforço repetitivo, mas não necessariamente é necessário esforço repetitivo. Então às vezes o próprio ambiente de trabalho, relacionamento ruim, insatisfação, cobrança excessiva, é, monotonia, até mesmo monotonia no trabalho, falta de autonomia na, na realização do trabalho, todos esses fatores também podem influir no surgimento da Lerdote. E para quem trabalha, por exemplo, se a pessoa tem diferença entre quem faz, quem tem uma atividade física regular, fortalece a sua musculatura e quem não não, nunca faz exercício, Com a propensão acho que é maior do de quem não Com faz. Com certeza, exercício. Milton, porque as pessoas que estão, por exemplo, trabalhando, sentadas numa estação de trabalho no um computador, que tão, é, estão expostas a uma sobrecarga aqui estática da musculatura, aquelas que tiverem a musculatura mais fortalecida por uma atividade física frequente, elas vão estar menos predispostas a desenvolver uma Lerdorte. Então, descanso também, é né? O descanso também, sim, né? Exercício. Sim. Exercício, descanso, ter pausas, né? Durante a sua jornada de trabalho. Então, rodízio de atividade, pausa, para você ter uma recuperação daquela musculatura, para ela não entrar em fadiga. Tudo isso é importante. Ah, tá ótimo. Então, muito obrigado, doutora Camila, pela tua presença, por falar um pouquinho, para a gente entender um pouco mais sobre o que ela é Lead Obrigada a você pelo convite. Tem muito assunto, mas aqui a gente tenta resumir. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no Minutos Qualivida.